Bom dia, centelha divina! Hoje é o nosso nono dia do ciclo de decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel, para proteção, elevação de frequência, cura e limpeza espiritual. Conecte-se com o coração de Arcanjo Miguel, a partir do seu coração. Ative a legenda deste vídeo para me acompanhar.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 Eu sou livre, eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, declare seu nome. Nesta encarnação particular, por este meio, revoco e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado.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 Nesta cura e elevação contínua de meu ser lá, Santo, santo, santo É o Senhor Deus do Universo Kodosh, kodosh, kodosh Adonai, sabayot Namastê